Fala, jogador, tudo bem com você? Meu amigo, hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto interessante, cara. Eu tava procurando aqui algumas informações a respeito da EA e eu cheguei aqui num artigo muito bom que a Xbox Power soltou de que o Mass Effect Legendary Edition, que é aquele Mass Effect que eles trouxeram lá o jogo número 1, um, o jogo número 2, o jogo número 3, junto ali com quase todas as DLCs lançadas para o single player, é, formataram isso né, é, num, num combo só e trouxeram várias melhorias relacionadas ao jogo. A gente está falando aí de, de um jogo que começou lá em 2007, o Mass Effect, então mesmo que ele seja um jogo excelente, ele é um pouco datado, quem for... A jogar a versão original dele vai sentir um pouco isso aí porque era a limitação técnica que, que a gente tinha na época né a gente tinha essa limitação técnica coisas que talvez você pense assim não é, é fácil de resolver mas na época era o, o ápice né que a gente tinha técnico que, per, que o, o hardware permitia então é, e também a gente assim era o ápice do que os desenvolvedores tinham na mão como ferramentas para fazer aquilo, né? Hoje é bem mais simples para fazer uma movimentação de um personagem, por exemplo. E quando você, você pegar lá o antigo para jogar, você vai sentir isso aí. O que, o que é interessante né? desse artigo é que esse lançamento do Mass Effect Legendary Edition foi um lançamento muito positivo, né? Ah, essa coleção deu muito certo e aí ela reacendeu aquele interesse que os fãs tinham pela franquia aqui no Brasil, Mass Effect não se tornou um universo. O que eu quero dizer com isso? Você, com certeza aí, por mais que você não goste ali do Star Wars, você conhece alguma coisa de Star Wars. Você sabe o que é um Jedi, né? Você sabe ali. É, um pouco da lore Você sabe quem é o Darth Vader Você sabe o que, que é o lado, lado, lado for, é, negro da força né Você sabe o que, que é o lado bom da força Você utiliza algumas coisas Assim como Star Trek né, Você já fez lá o é, Vida longa e próspera né, O sinalzinho com a mão é, e, o, e o Mass Effect É um jogo que tem esse potencial Ele tem esse potencial de se tornar Um universo, assim como você tem lá o universo do DC, universo da Marvel, nos cinemas, né? Então, por mais que você não goste, você sabe um pouco. Mas Effect é uma franquia que tem esse potencial e muito. Tem o potencial de se tornar um universo aqui dentro da nossa região. Por que, que ele não se tornou? Bem, o primeiro empecilho foi que esse jogo, na época do seu lançamento, ele não teve ali legendas em português, né? Na época não se fazia localização. E quando veio esse Legendary Edition, ele também veio com esse problema, não teve uma localização para cá. Então ele é um jogo muito bem aceito lá fora, aqui dentro também a galera que joga esse jogo ou que jogou tem boas recordações a respeito desse jogo. Depois a gente teve aquele Andrômeda que não foi bem, mas por quê? Porque muitas das pessoas que jogaram Andrômeda não jogaram esses três últimos, né? Talvez ele ficou com aquela preguicinha tal, de jogar nesses três últimos e não se é, imergiram dentro desse universo, né? E o que que isso mostra pra gente aí? Né? Ah, pro, pro, pra quem gosta do Mass Effect, eu sou um cara que, cara, eu sou apaixonado em Mass Effect. É, pra mim é um dos melhores jogos já feitos até hoje. Mesmo vindo da EA, né? veio da Bioware e a EA é, comprou tudo isso aí. <coughs> Tô tomando um cafezinho aqui. Aí comprou tudo isso aí. E ela é a detentora aí dos direitos desse Mass Effect, né? Então, o que que mostra isso pra gente? As empresas, elas têm todo o, o capital intelectual pra fazer grandes jogos. Então, elas têm lá um acervo muito grande de... Histórias de técnicas de enredo de personagens cativantes. Então, ela tem ali como se fosse uma caixa de ferramentas muito grande que ela poderia fazer qualquer coisa que ela quisesse e sairia um resultado muito bom. Quando eu venho aqui e falo que a empresa ela é uma empresa porca, por quê? Porque o mercado moldou ela sim, o consumidor moldou a empresa desse jeito, se o consumidor não molda a empresa desse jeito, ou seja, não deixa ela fazer uh, o mínimo pelo mais, ela não vai fazer isso, não é verdade? Então a gente fica nessa aí, então pelo menos para mim, como que eu vejo essa situação? Eu vejo muito benéfica, Apesar de você aí talvez não gostar do Mass Effect, de você nunca ter nem ouvido falar do Mass Effect, ou que isso não, não fez parte aí da sua infância, né? pra mim fez parte da minha infância, adolescência e infância, né? Porque em 2007 eu já era um jovem mancebo, adolescente. Então eu tenho um apego emocional com esse jogo, que talvez você não tenha, mas o que que, o que, que isso é, mostra pra gente? Que a empresa ela pode sim fazer. Um jogo bom, um jogo de excelência, um jogo interessante e mesmo assim ter o lucro. E o que que eu vejo que tá acontecendo? Aos poucos, a, as empresas estão fazendo esses testes, né? A Yay lá também fez aquele Jedi Fallen Order lá que foi muito bom, esse aqui, Masé Todos os dois tiveram, né, uma um apego positivo dentro da mídia então a empresa a EA né a Konami essas empresas aí elas têm potencial para fazer excelentes jogos e quando elas fazem esses excelentes jogos elas se dão bem então aos poucos o que que eu acho que vai acontecer com, com a ajuda que a gente tem aí de alguns amigos na na mídia né tem muita gente aí que Ainda não se entregou completamente a porquice que está o mercado de jogos. Né? Então tem lá o Rodrigo Baltar, tem o pessoal da Chip Art lá. Mete o pau, velho. Mete o pau nos jogos aí. E é isso que a gente tem que fazer. Quando a empresa lança um jogo é... genérico, personagem zero, né? ah, desenvolvimento ruim, tecnicalidade ruim... Aquele jogo que você percebe claramente que é uma máquina de dinheiro, que é jogo, igual o Rodrigo Baltar falar, é jogo para jogar, né? É aquele jogo assim, pô, joga aí, velho. Tanto faz como tanto fez a história. Não, velho, não. Então, fazer esse trabalho é muito importante. Tem alguns amigos aqui da dentro do YouTube, já conheci aqui alguns produtores de conteúdo. Eu gostaria também de fazer essa chamada para eles. Né? Vamos começar a falar mais a respeito disso aí muita gente que faz conteúdo legal aí e a gente poderia, né, é, tentar fazer alguma coisa. Não adianta nada a gente estar tá aqui só para é, tentar criar um negócio ou tentar fazer né, alguma coisa só pra gente. Porque, na verdade, o que, o que move a gente a fazer isso aqui é porque a gente gosta, né? Então, dentro daquilo que eu gosto, cara, eu sou bem sincero falando pra você que os jogos hoje em dia são desse jeito por culpa sua, por culpa minha, a gente aceita, a gente engole, a gente compra, então tudo isso que a gente faz, molda a empresa a fazer aquilo que ela quer, agora você imagina se a gente não aceitasse, se a gente não comprasse, se a gente metesse o pau mesmo e falasse, não, tá, tá ruim e tal, isso aqui, e, e aquilo que a empresa lança como jogo genérico, aquele jogo bosta, aquele joguinho de queimada, ah, véio, pelo amor de Deus, joguinho de queimada, tals. se a gente não aceita isso, o que, que a empresa pensa? Fala, Pô, eu não posso fazer isso porque eu vou jogar meu dinheiro fora, não vai dar certo. Então o que, que eu vou fazer? Volta o desenvolvimento, vamos fazer um jogo bom, com um personagem cativante, com um enredo interessante, história muito boa, vou fazer isso e soltar pra aí que sim, quem sabe eu tenho o aval aí dos fãs, o aval da compra né, na verdade, o, é, a compra, ela é a sua, é o seu poder de like, é o seu like para a empresa, é a compra, a partir do momento que você compra aquele jogo, que você joga aquele jogo, seja lá qual for o modelo de negócio, fala, ah, o jogo é free to play, mano, não interessa, esse é um modelo de negócio, a empresa não está te dando nada, ela criou um modelo de negócio pelo qual você perde o seu tempo ali, e aí, vez por outra, ela tenta ali te jogar algumas skins, algumas coisas para você comprar. Então, assim, é um modelo de negócio. Você está trocando o seu tempo por um jogo. Então, é... que a gente faça mais isso, viu? Existe potencial, existe um conceito mais interessante a ser pensado. Existe, sim, uma saída para tudo isso, mas depende aí da gente, né? A gente consumir direito, a gente consumir consciente e com certeza aí, se a gente começar a fazer isso, talvez as empresas comecem a lançar jogos bons aí e eu falo pra vocês, toda vez que você joga um jogo merda eu tenho menos um jogo bom pra jogar no ano é, mas é assim mesmo, né então pare de jogar jogo merda pense aí em jogar um Mass Effect, joga um antigão lá, pra você ver como é que é, é muito interessante, beleza um grande abraço pra todo mundo e até mais